Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD, eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos falar sobre o ciclo da refatoração. Uh, nós estamos uh, apresentando essa fase de refatoração do, do ciclo do TDD, tá certo? e a refatoração também tem um, um ciclo interno que uh, vai ser guiado pelos uh, maus cheiros que forem identificados. Então, bem-vindo ao nosso espetáculo da refatoração guiada por mau cheiro. É isso que nós iremos fazer através do, da apresentação do ciclo de refatoração que vai ser guiado, então, pelo mau cheiro. É, normalmente, nós definimos um, um teste com base num caso de teste, dentre os vários casos de teste de uma responsabilidade, Fazemos com que ele fale e depois fazemos com que ele seja bem sucedido. Para isso, construímos um código de produção que faça com que ele seja bem sucedido. Ele é testado com, para ser bem sucedido e esse código é retestado em relação a todo o código anterior, todos os, os testes anteriores, na, da minha bateria de testes que eu tenho até o, o dado momento. tá certo? Então, quando eu entro na fase de refaturação, eu tenho um código que funciona, e foi testado. Não, garante, não se garante que ele tem um código uh, muito bem estruturado. Uh, podemos recusar fazer alguma refaturação, como nós mostramos, né? uh, usando a regra de três a gente pode pular algumas coisas, só fazer em determinados momentos. Mas, normalmente, quando nós uh, começamos, vamos começar os casos de teste de um, uma nova responsabilidade, e uma nova funcionalidade, aí garantidamente a gente vai fazer a refatoração para deixar o código mais flexível e propício a incorporar novos códigos com base nos códigos, nos casos de teste que, que estivermos é, é, trabalhando. Bom, com isso construímos então essa lista e com base nessa lista de, de malcheiros, tá certo? É, nós iremos trabalhar em cima de cada um desses mau cheiros. Eu posso escolher um, um, o pior mau cheiro, aquele mais problemático, ou então olhando eles eu posso ver aquele que seja mais conveniente, porque às vezes um mau cheiro sendo eliminado, removido, ajuda na, na eliminação ou no tratamento de um, de um, de um próximo mau cheiro. Então a gente não necessariamente vamos escolher o, o, o pior mau cheiro nesse momento, nós vamos então examinar e fazer uma escolha. e aí Se não encontrarmos nenhum mau cheiro, tá certo? Nós já saímos do ciclo. Ou seja, aquele código que estava funcionando, não encontramos mau cheiro, significa que ele já estava bem estruturado. Não estava necessitando realmente de uma refatoração. Tá certo? O código está bem estruturado. Então, a gente bate o um carimbo nele de que é como se ele tivesse sido refatorado em algum momento ele ele pode ter sido e testado ele está as duas coisas tá certo caso ah, haja pelo menos um mau cheiro né nessa lista eu vou identificar dentre aqueles nomes de mau cheiros do definidos pelo Fowler tá certo eu vou escolher um deles de acordo com a, a, a minha lógica de trabalhar com os mau cheiros, tá certo? Dependendo então do tipo do mau cheiro, eu já tenho uma previsão de quais refatorações eu posso fazer, posso trabalhar, tá certo? Então eu vou... Uh, qual técnica de refatoração eu vou usar para remover aquele mau cheiro? Então eu vou uh, escolher uma técnica, tá certo? e seja mais apropriada para a situação daquele momento, daquele mau cheiro. Às vezes um mau cheiro numa situação, num contexto, o, o mesmo mau cheiro pode ter uma, uma forma de solução. Num outro contexto, o mesmo mau cheiro pode ter outra, outra técnica de, de refatoração. Seguida, o próximo passo é fazer a, a, a aplicação da técnica de refatoração. É, a técnica de refatoração, ela pode ter é, passos internos diversos, tá certo? Mas, é, normalmente, muitas das, das técnicas, você aplica apenas um, um, um passo interno e já faz, gera um, um, um, um código, né, tá certo? Que ainda não foi testado. Então, a próxima tarefa é testar, tá certo? Então, você testa. Então, supondo que ah, eu esteja usando uma técnica de refatoração que só não tinha passos internos, eu já chego lá ah, no, no ponto onde eu examino de novo a minha lista, pego a, a próxima, a, o, o próximo tipo né, de, de, de mau cheiro, escolho as, as técnicas ou a técnica de refatoração mais apropriada para esse mau cheiro, e assim prossigo nesse ciclo, tá certo? Até o momento que realmente eh, não tenha mais nenhum mau cheiro a ser tratado. Ah, o que acontece é que, às vezes, o mesmo tipo de mau cheiro ele ocorre várias vezes, então eu vou ciclar várias vezes, né? Para resolver, para cada um tipo de mau cheiro, eu elimino ele e faço o teste. Elimino um, um, um outro mau cheiro análogo e faço o teste de novo. Então, eu fico passando isso. O que pode acontecer também é que é, a técnica de refaturação possa implicar... Isso é, é, isso é muito comum quando eu estou fazendo é, técnicas que vão levar para padrões de projeto então, eu, às vezes, eu tenho muito, muitos passos, ou então, algum princípio, como o, o, a Law of the Meter, né? tá certo? O Lot, eu vou ter mais do que um passo. Então, esses passos internos, todos eles, eu, eu, eu testo, eu nunca fico fazendo sem testar. Eu vou testando esse passo interno, né? tá certo? a cada um desses passos. Quando terminar, eventualmente eu já testei tudo, posso ir direto lá para ver a lista do, do, do, do dos maus cheiros, mas normalmente eu dou uma última testada para fechar isso, ou seja, esse ciclo que eu fico fazendo vai acontecer em algumas técnicas de refatoração que, que eu escolher. Quando eu vou testar antes de ir para olhar a lista do, de mau cheiro se eu já completei ou não é, pode ser que não funcione o que que aconteceu eu fiz uma refaturação de forma errada de alguma forma fiz alguma coisa errada então em cada um desses pontos onde tem eu estou testando mesmo nos ciclos inter, em, os passos internos dentro da técnica de refaturação ou quando a técnica toda já foi feita e eu vou testar é, como um todo eu posso cometer algum erro tá certo e aí o que que eu faço eu retomo o passo anterior que estava funcionando, refaço com mais cuidado, tento descobrir o que foi que causou o problema, tá certo? Conserto e, e vou em frente. Se começar a demorar muito isso, esse processo, eu paro a refaturação desse mau cheiro e vou para os outros. Vou tratar disso uma outra hora. Eu, eu, eu, eu normalmente não posso perder mais do que 10 minutos, por exemplo, nessa tarefa. Né? As coisas têm que ser muito rápidas e eu deixo para uma outra hora. Bom, ciclei, passei por todos os mau cheiros, tá certo? Re removi todos os mau cheiros aplicando técnicas de refatoração. Chega um dado momento que esgotei todos os maus cheiros que eu tinha identificado. Uh, pode acontecer, quando eu estou lá aplicando a técnica de refatoração, surjam alguns novos maus cheiros, que eles são decorrentes das aplicações das técnicas. Mas aí eu posso fazer como se fosse um passo interno ali, e, e resolver. Ou então eu posso colocá-la na lista e fazer mais tarde, se for conveniente, com um novo passo, eh, remover esse, esse mau cheiro que apareceu em decorrência da aplicação das técnicas. né, tá certo? Mas, no final, quando eu, eu não percebo mais, veja, eu não percebo, não quer dizer que não exista mau cheiro ali, eu não estou percebendo. Ou então, por questão de tempo, eu não estou querendo eh, eliminar todos os maus cheiros. Eu saio e aí eu vou ter uh, um código razoavelmente bem estruturado. Se eu conseguir passar por todos os mal-cheiros que eu reconheci, é, possivelmente ele vai estar bem estruturado, bem flexível para aceitar uh, as novas, a inclusão de, de novas responsabilidades, novas funcionalidades para novos testes. Os dois livros uh, que a gente normalmente encontra na praça principalmente para Java, né, tá certo? Tem o livro do Fowler de refatoração e do William uh, Wake, o Bill Wake, são dois livros muito interessantes, bastante complexos. Esse ciclo, por exemplo, ele fica implícito no, no livro do, do Fowler, mas fica explícito o, o, Will, o, o Bill Wake. Ele apresenta é, explicitamente o ciclo e é de lá que eu tive a inspiração de fazer é, esse trabalho é, de apresentação edu educacional para vocês. Com isso, então, é, mostramos como o ciclo de refatoração funciona, tá certo? É, ele está dentro do, do, do, do, do ciclo do TDD. Nós já havíamos mostrado que o ciclo do TDD tem um ciclo para consumir os casos de teste de uma responsabilidade para consumir depois as responsabilidades, né? tá certo? e quando eu chego na refatoração, internamente eu tenho esse ciclo que nós acabamos de mostrar, que de uma forma bastante interessante, ele, ele é guiado pelos maus cheiros, então se eu tiver essa capacidade de identificar os maus cheiros, eu tenho uma facilidade muito grande de identificar as técnicas que eu vou aplicar, eu não, fico, eu não preciso ficar assim, ah, não sei o que eu vou fazer, tá certo? Você vai ter alguma ideia de como aplicar e com o tempo, com o uso, com a aplicação, a identificação desses mal cheiros e a aplicação de técnicas para resolver esses mal cheiros, você vai conseguindo fazer isso de uma maneira muito mais rápida e, e, e mais confiável. Obrigado.